E vamos falar de outra data. Hoje, dia 19 de abril, data em que se comemora o Dia do Exército. E a terceira a bateria Antiaérea de, de Três Lagoas celebra nesta manhã com marcha e com decorações. Aliás, está acontecendo é, é, esse evento. A nossa equipe de reportagens esteve por lá e conversou com o capitão José Antônio Machado sobre essa data e o trabalho dos militares aqui na cidade. Acompanhe a entrevista. É, no Dia do Exército, a gente comemora...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 É, com, em contato, em parceria com a Secretaria de Educação Municipal é, palestras em escolas é, de maneira que os jovens puder, pudessem conhecer um pouco mais sobre o Exército Brasileiro conhecer um pouco mais sobre a carreira do Exército Brasileiro é, no dia de hoje à noite, aproveito para convidar a todos que estão, que estão é, é, acompanhando essa, essa, essa notícia né? então é, faremos uma exposição de material na Feira Central de Três Lagoas então quem puder comparecer para também conhecer um pouco mais sobre o nosso exército, nossos materiais, nossa atividade. Então fica aqui o convite. Esse ano incorporamos 58 jovens no dia 1º de março. Então os jovens eles se alistam na junta militar na cidade de Três Lagoas, e, e durante esse ano é, incorporaram 58 jovens ao nosso Exército Brasileiro, que estão aí no período de formação individual básica. Mais uma vez, reforço o convite, vai ser uma grande satisfação poder apresentar é, um pouco sobre os nossos materiais, sobre a nossa atividade, então esse evento hoje aí na Feira Central, 18 horas, contamos aí com a presença de todos.